Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais, sadhana, só dormindo. Então acordar com alarme, com acordar repentino, não é a melhor maneira de conduzir sua vida. Faça essas cinco coisas antes de adormecer. Quantos de vocês acham que, em um dia de manhã, quando se levantarem sem nenhuma razão, vocês estão simplesmente se sentindo feios, sem nenhuma razão? Se isso estiver acontecendo pelo menos duas, três vezes por ano, se estiver, então você precisa fazer certas coisas antes de ir para a cama. Isso é muito, muito importante. Porque inconscientemente você precisa compreender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Quer seja agradável ou desagradável, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubar isso durante o dia, mas existem muitas interrupções, isso não acontece de forma... Mas se você tiver a tendência de ir para a cama de uma certa maneira e acordar de manhã realmente detestável, simplesmente sem razão nenhuma... Isso significa que você está incubando coisas durante a noite de forma eficiente, ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos, isso pode causar sérios problemas fisiológicos com o tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Portanto, antes de se deitar à noite, existem certas coisas que você precisa cuidar. Coma 3 a 4 horas antes de ir para a cama. É melhor se você estiver comendo carne e outros tipos de alimentos. Coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. A digestão terá terminado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você vai ver isso se resolver simplesmente assim. Tome um banho. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome um banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios também sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banhos quentes à noite. Opte por banhos mornos. Ele faz você ficar alerta, então você vai pensar, ah, eu não consigo, não importa, você dormirá 15, 20 minutos ou então meia hora antes, mas você vai dormir melhor, porque isso vai retirar certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira da pele que você está tirando. Você já reparou? Se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, a tomar um banho para você sentir como se um fardo tivesse sido retirado de você. Você não, você não percebeu isso? Uma série de coisas acontece quando a água flui sobre seu corpo. Esse banho é um buta sudi. Bem, bem rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Se quiser fazer uma coisa, simplesmente acenda uma lamparina de óleo orgânico, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. Qual vocês usam aqui? Óleo comum de cozinha? Óleo de linhaça? Óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim? Qual vocês têm? Azeite de oliva. Azeite de, de oliva, está ótimo. Oil Qualquer óleo orgânico com um pavio com de algodão, basta acender uma pequena lamparina em algum lugar no quarto onde você dorme, você vai ver essas coisas desaparecerão. Se você introduzir um cântico antes de deitar, sente-se na sua cama e faça essa prática. Sabe, se você viver cerca de 60 anos, você... Em média, a maioria dos seres humanos come algo entre 11 mil e 14 mil quilos de alimentos. Portanto, isso significa que mesmo aquilo que você pensa que é o meu corpo não é. Ele está mudando todos os dias, novas informações estão acontecendo. Então, 14 mil quilos, você não tem que carregar esse peso todo neste momento. Então, obviamente, o que você tem como um corpo neste momento é simplesmente uma quantidade transitória de comida e solo, não é? Sim. Então, o que você pensa que é meu, também não é. Ele está simplesmente mudando o tempo todo. Esta noite, antes de ir para a cama, passe pelo menos 12 minutos se lembrando. Você não é este corpo, nem essa mente. Apenas deite, relembre, este corpo não é realmente você. Ele é meu neste momento, para uso, mas ele não é realmente eu. Simplesmente, se você não for capaz de fazer isso, basta associá-la a sua inspiração, eu não sou o corpo, expiração, nem mesmo sou a mente. Simplesmente se deite por 12 minutos e faça até o último momento até que você adormeça. Isso é algo que você precisa saber.